Na década de 60 nasceu uma casa de lanche, na bucólica e promissora cidade-jardim. Encontros e despedidas nasceram ali, ao lado do conjunto arquitetônico na Praça da Liberdade, frequentada por curiosos, que de boca em boca espalhava novidade. Tem um sanduíche diferente na cidade. Virou o ponto certo de encontro. Um lanche rápido, um fleche na fila que espera. De muita história, o xodó fez parte. O um encontro marcado com uma antiga amizade, o um milkshake, fez passar a saudade. O xodó faz parte dessa história. Em 1962, o visionário Paulo Vivas Guimarães inaugura a primeira loja de lanche rápido na cidade. Com a missão de oferecer alimentos com preço justo e de qualidade, lança um sanduíche à base de hambúrguer, pois não havia nada igual naquela época. E a conquista foi de imediato pela juventude mineira. O tempo passou e muita coisa mudou na empresa. O xodó presenciou vários movimentos históricos na Praça da Liberdade. Hoje conta com 30 funcionários e tem a busca constante em aperfeiçoar a qualidade dos serviços, produzindo quase toda a matéria-prima de seus produtos. Sanduíches, molhos, passas, pratos, sorvetes e bebidas. Conquistando o paladar e sendo o tradicional ponto de encontro da capital mineira.